Aqui, ó Deixa aqui, ó. eu ficar tranquilinho Tá mais tranquilinho? Tá mais tranquilinho? Ô, oh, fui pro CrossFit hoje, hein? Voltei à volta do anão ah, Vocês estão a quantos metros do computador de vocês? Só isso que eu quero saber Cara, eu vou de dir um dirma Será que é? É bom, né? Vamos testar, vai Vamos testar Ah, não Essa skin é horrível, cara Pô, Vou comprar uma skin Claro Barato Feio Qual que é mais da hora? Espiritual, Não, não vou comprar aquela porra Ó, aqui a gente vem aqui, ó Lau aí ó Lau Ó, aqui, aí aqui Aqui Vou pegar uma vene top Vou tomar no c... E a culpa é do meu time Que não deixou eu pegar pra ninguém Posso sentir a sede de vitória dos inimigos Que eles nunca assassiem Ah não Ih, ah sim Tá, como é que funciona meu boneco? Cara, meu boneco é me muito hora Qual foi? O bigode? É que eu comecei de gota, mano Se eu tivesse começado de... De... Tá ligado? Nossa, cozinhos lá Cara, olha que bagulho feio, mano Ah, eu não quero mais jogar isso Nem eu, por quê, né? Não, deve eu passar só pra... Só para dar um... Só pra dar um... É o que Yumi Aqui acabou Aqui acabou, gal. Muito ruim! Quanto meu boneco ficar bom? Ah, ah, ah, ah, ah. Cara, eu preciso jogar de Djurven. Boa tarde, Pijas. Provavelmente será meu último sub com o um CP que me mudei pra Irlanda esse e se pá que vou cancelar os cartão BR. Se puder me mandar um parabéns, meu aniversário hoje, tamo junto. Sucesso para você, Pietro, te amo. não. Tô brincando, irmão. Parabéns do latinho. Muito obrigado pelos 11 meses. Tudo de bom pra você. Espero que você... Não é o levar. De... Responde direito? Resposta... Calma, eu tô concentrado. Não consigo jogar de tiro. Ó, beitei o bobo. Como... Não... Não, eu... Eu eu... Eu... Peitei. E agora, qual que o upa? Qual que o Joseph upa? Qual skill? Qual que o? W, né? Ui! Vaza, p... ah, que vaza é sua... Não. Será que eu lanço botas da rapidez ou não, velho? Ou eu lanço botas CDR? Eu fiz... Aqui era pra pegar mais shield, quanto mais low eu tô. Que empurrão, mano. Tá bom. Que roubado, agora que eu entendi. Tem como eu usar o bagulho e virar tartaruga. Ah, duas vezes sem querer. Meu Deus, que roubadaço! Eu pensei que eu só podia ter uma ativa, mas posso ter várias. Meu Deus, aqui acabou, Gal. Aí sim, parceiro. Só se liga a jogadinha. Ele não espera isso aqui, não, mano. Cara, o Dira é o boneco mais legal do League of Legends. O bigode. Vai, vai. Tanca, tanca, tanca, tanca, tanca. Cara, o dia é da hora, só não sou muito bom com ele ainda, tá ligado? Mas eu tô em processo de aprendizagem. Vai, rapaziada, sem muita gracinha. Deixa o like, se inscreve no canal e fala o que você achou do vídeo. Tamo junto. Oh, Singed é Counter. Singed é Counter. Mano. Mas o Dir a Build. Não, tô tranquilo. Tô gostando dessa build aqui. Se eu for jogar de novo com ele, vou fazer essa. O Dir tá forte com essa build. Já deu é horrível. Pô, não mato. Bonecão. Cara, o dinheiro é muito broken, velho. Papo reto agora. Ele foi esperto de fazer isso. Se ele não fizesse isso, ele tá. Tava... Cara, eu posso tentar te ajudar, mano. Tenta ou não tento? Vou tentar. <risos> Cara, que que é isso? Eu vou virar a mão nessa p... Papo reto, velho. O boneco mais legal que todos, né? <risos> pé, pé! Piratão! Piratão! Como pode, manito? Eres muito bom! Mas quer tudo esse Lissin também? Que boneco legal, velho. A partir de agora eu sou mono -dir. A partir de agora. Ah, não sei o quê. Ah, é o pior. Foda-se. Ah. Pirata. O que, que eu preciso banir pra jogar de dir? O boneco mais roubado contra o Jir? Acho que é Vayne, mano. Desses olhos lindos, com essa desritinha desses teus cabelos, me deixe trazendo trazer então, pra um cafuné. Exorcizado, vem logo, vem curar, teu neve, que chegou de porra lá da ele Close, hein, paizão! Cara, aqui, Slow. Slow conta como? Pra ativar isso aqui ou não? Vou fazer futanque. Fazer essa p. Depois. Coração congelado. E aí um abraço demoníaco. Adolescente. Saca, p... que o nosso futuro é brilhante. Seu sábado 19 mil trabalho tá peito. Uh, uh, uh, uh. Cara, muito roubado, velho. Verdade. Sincera crente. Ai, calica Bara, hum. Ui! Nice. Easy game, easy win, easy pijas. Conran ninguém, não, mano. Ah, essa skin é muito feia, velho. Papo reto. Skin feiona essa do de feiona feiona. Ridícula, ridícula. <risos>